Fala galera, beleza? Felpão aqui galera e hoje eu estou aqui no K-Drop galera, pra mostrar pra vocês aqui o quão top é o K-Drop. K-Drop é o site de abrir caixa e skins e vocês já estão ligados que foi pra não dar cal é errada. Esses dias aí, dia, é, umas duas semanas atrás, eu postei lá no meu Twitter, tá fixado lá, mostra aí, editor. Se você usar meu cupom lá, você tava ganhando 0.55 USD pra começar a brincar aqui, ver se você tira sorte. Então, o esquema é o seguinte galera, vamos mostrar o K-Drop aqui e vamos comentar um assunto conforme a gente vai abrindo as caixas. E é isso né, o assunto que eu quero comentar hoje é simples, um só, chamado Caos. Mas vamos, vamos começar falando aqui do site. Depois a gente vai pra isso. Aqui o site é muito top, galera. É, eu abri ele aqui antes, só pra fazer o teste, pra ver como é que funcionava. E, cara, me dei muito bem. Eu consegui bastante itens. E vamos ver se a gente tira sorte hoje, né, meus amigos? Eu vou mostrar aqui várias coisas que tem no site pra vocês. Vocês não precisam chegar aqui e depositar dinheiro pra poder participar. Por quê, galera? Vamos primeiro a nossa. O free, go free Gold, né? Uma ideia legal que os caras tiveram aqui, o ouro grátis, pra você poder começar a participar. O que, que você faz, galera? Aqui, ó. O Free Gold é simplesmente as tarefas do K-Drop. Você você precisa adicionar seu e-mail, seguir os caras no Twitter, sei lá, fazer, seguir os caras no Instagram E conforme for aqui, você vai ganhando várias moedinhas, tá ligado? Vamos aqui, vamos supor aqui, convide seus amigos com um código profissional Tipo, você cria o seu código profissional e convida seus amigos a usar eles, né? Quando eles for entrar no K drop, e é determinado valor Você ganha 4830 moedinhas ou 31 dólares pra começar a jogar Ou seja, você não precisa depositar nada, galera É só você começar aqui e fazer tudo aqui que eles estão pedindo Que você vai ganhar um determinado número de gols. Então, pô, beleza, eu pego esses gols e faço o quê? Não, você vai fazer o seguinte, galera Você vai vir aqui na área gold. Gold e vai abrir uma caixinha Vou mostrar pra vocês aqui Vamos abrir uma caixinha um pouco mais cara aqui, vai Vamos abrir essa aqui, ó 1.100 golds, vai dá, dá pra ir Eu tenho mil golds aqui Caralho, de jogo, cara Muito legal, eu não sabia não Vamos abrir, vamos ver Vamos ver o que que vem Deixa eu tirar o som. Aqui você ganha jogos pra, a, aparentemente. Eu não sabia, não. Eu vou ganhar um PubG, o já, já tenho, velho. Vapor. Os é, teus vapor. Obter por contrato, obter. Aí provavelmente, né? Você vai pegar o Obter. Eu não sei como, acho que você vai ganhar uma chavezinha pra poder usar. Tá vendo aqui, ó? Você vai coletar, você vai ganhar uma chavezinha pra poder colocar esse jogo na Steam pra você. Eu não sabia que essa parada de jogo não. Eu estou aprendendo aqui com vocês, galera. Então a área de ouro é praticamente isso. Você vem e ganha os seus golds sem precisar fazer nada e abre caixa. Vai que você ganha alguma coisa. Sei lá, tem outro tipo de caixa aqui Uma de 4,680 por exemplo Enfim, vamos abrir uma dessa aqui só pra ver o que vem Deixa eu tirar o som, porque o som desse, desse abrir nas caixas é muito alto, confia em mim. Até aqui não veio nada pra mim, né? Oito, nossa, 8 segundos. Né? Vamos vender, mas é isso, galera. Aproveita, porque é outra forma que o site encontrou pra poder vocês participarem, beleza? bom. vamos lá. Que caixas que tem pra gente abrir aqui? Galera, tem várias. Vamos a começar a abrir na Splinter. Splinter é uma caixa muito bonitinha aqui, que eu já abri anteriormente. E ela custa 17 dólares. Vamos ver o que vem de lucro. Já já a gente vai começar a falar da caos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh, Se vem a Cyrex, vem a Cyrex Vamos ver quanto que ela custa, 7 dólares Vamos abrir de novo e ver O que vem galera, vamos lá, aqui com certeza Lucrei, a Simove, boa Caralho, 24 doleta, não vamos vender Vamos abrir outra dessa e vamos ver se a gente sai Do lucro, a caixa custa 7 dólares, peguei Uma caixa de 20. Vi... ah, vi outra Cyrex Hum, ripamos, 8,93 Essa aqui é até melhorzinha que a outra, mas ripamos Então essa caixa aqui não está com muita Sorte hoje, vamos partir para outra caixa E com isso a gente já começa a falar da causa, o que que tem a causa? Mano, recentemente os caras estavam aí Posta aí, mostra aí, editor Os caras estavam provocando em live Em Twitch, sei lá, esse estilo aí que tomou ban por, por vender jogo, né Não é uma coisa muito boa, né Que caixa que a gente pode abrir? Vamos abrir uma caixa um pouco mais barata, guys Vamos abrir essa aqui, ó, Toxi. Vamos ver o que vem E aí o cara ficou provocando, falando dos caras lá O que me deixa puto, tá ligado? É que os caras não tem Ah, esse Kayapocenton Meu Deus do céu Vou até abrir de novo aqui vou vender. Eu vou abrir cinco dessas, cinco ó, vai dar 8 8 doleta, vamos ver Pô, mano, a BBR tem cara que ganhou tudo, tá ligado? E não é nem só por isso, galera Ah, de novo a Pulseidol passou, velho Puta que pariu, mano Aqui deu 12, lucramos, vendemos Abrimos de novo, galera Bora, vamos ver se cai nessa Poseidon aí Que ela tá me perseguindo, velho Ela tá me perseguindo Não, aqui a gente ripou Aqui a gente ripou bonito, velho Com 6 doll. Tipo assim, vamos dar um exemplo Os caras falaram do Fallen, tá ligado? Mano, o Fallen não é nem por causa dos títulos Tirando os títulos, fala né? Aqui acho que deu bom, hein? dólares não deu Vamos tentar mais uma vez Pô, o falei Pra mim é o maior jogador O maior atleta do esportes E ainda é o maior jogador Desse SEO que teve da história E os cara tem a cara de pau De ficar provocando os caras da BBR Nossa, essa aqui eu ripei demais ó. Deu 3 dólares de item Vamos sair dessa caixa aqui Vamos uma caixa um pouquinho mais cara Vai Cadê? Ó, tem a caixa do Deadpool, guys 11,80 Vamos ver se eu tiro a boa Na caixa do Deadpool Vamos abrir duas caixas do Deadpool aqui E os cara fala assim do Fale, por exemplo Da BBRC, da história E tipo, como? Só porque eles estão no top 20 ela que porra de top 20 Então bota aí, editor. 25, Lucramos, caralho Bora, vamos abrir de novo Estou sentindo que essa caixa aqui vai dar bom Lucramos? Não, 11 É, lucramos, 3 dólares né? Aqui a gente ripou, aqui é certeza Aqui a gente pô, a gente vende e abre de novo E Enfim, eles estão no top sei lá quanto, estão se achando agora Mas o que eu queria falar pra eles, é que tudo que vai, volta Um dia vai voltar pra eles, velho E aqui, quanto que deu? 21? Eu vou vender só essa aqui Eu vou deixar essa coach aqui, porque eu gostei dela Então a gente vai abrir só mais uma dessa aqui Vamos abrir uma de 11 doleta e vamos ver o que vem Então o top 20 agora, porque também, né Eu acredito que seja por muito campeonato online, né Uns caras desse aí, 27 dólares Uma Mac 10 Caralho, velho Então... A caixa é uns 80 Eu falo, velho Esse site aqui eu vou falar pra vocês, galera Esse site aqui é o que mais é justo, guys Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, velho Vocês vêm aqui, ó Em Knives, por exemplo Tem várias facas Ou você vai perder, tipo, 11 Sei lá, 15 dólares, tá ligado? Ou você vai ganhar, tipo, 50 dólares, tá ligado? Então aqui você perde Perde pouco, se ganha, ganha mais, tá ligado? E eu achei muito top Porque normalmente os outros sites não são assim, velho Então vamos ver se a gente lucra aqui numa faca Ai, não Shadow Daggers, não Aqui a gente vai pegar uns 80 dólares 75 Aqui a gente perdeu 15 doleta A gente vende e tenta mais uma vez eu Quero mostrar Mostrar pra vocês que, que dá. Eu tô com a minha mochilinha aqui, né? galera gosta de ver minha mochilinha na live, né? Aqui acho que deu bom, hein? 91, deu nada. Vamos mais uma vez. One more time. One more time. Só pra ver o que que vem aqui, velho. Gut. Hum, gutzinha padrão. Não sei quanto que vale. Vou ver o que é muito dólar. Beleza? Então, tipo, assim... Aqui tá muito igual, né? Mas se esse por exemplo, uma Butterfly Fit como tá aqui... Putz, é uma delícia, velho. Então, guys, vamos ver aqui mais uma caixa. Tem vários tipos de caixa aqui, guys. Olha isso. Tem a caixa do Joker, que é 50 dólares. Ela é cara, mano, O né? hum, que que tem aqui na caixa do Joker? Dá pra ver os itens? Dá aqui, ó. ó, ó uma Hot Rod. Mano, vamos abrir uma dela. Só uma manhãzinha dela, só pra ver, velho. Pra ver o que, que que vem aqui, né, mano? Tem vai... Ai, se viesse a hot. Não, não sei essa se WP é cara. Provavelmente não. 54? Bom. Vamos vender. Lucinho de 4 dólares. E vamos lá abrir outra. Que eu tô. Se... Ih, vai cair a Masterpiece. A Vulca. Não, Masterpiece. Não sei quanto custa. Quanto custa? 100 dólares, meus amigos. Nice, velho. Pegamos uma. Duplicamos. Vocês estão vendo, guys? Esse site aqui é justo, velho. Justo. Ah, depois você pode usar os caras falando isso. Não, galera. Não é isso. É porque o site é justo, caralho. Cara. Se você perde, você perde um pouco. Se você ganha, você ganha pra caralho. Então vale a pena arriscar, mano. Então é isso. Tem vários tipos de caixa aqui e... Bom, já mostrei as caixas pra vocês aqui. Tem caixa de faca, obviamente, né? A caixa de Globos aqui, louco, A caixa da Globos era bem clara New Knives. O que, que são as New Knives, galera? As New Knives são essas skeleton essa para essas últimas facas que vieram, né? Vamos abrir uma delas só. Tirar o som, né? Porque eu não quero deixar vocês surdo Não sei quanto custa. 120 a caixa. Vender. Ganha, lucramos 20 doleta. Delícia. Delícia, guys. Então tem vários preços. Tem as, tem as caixas pra mais caro. tem as caixas no caso mais baratinhas aqui, como a Toxin, a Diablo. Tem vários tipos. Tem uma cadê. Essa aqui, ó. 045. Rod Rencon. Racon, Não sei como é que fala. Que eu acho que é do The Flash, né? Nossa, você tá falando muita merda. E ela custa 45 centos, galera. Então, mano, se você colocar meu código aí, FELP, você vai ganhar 0,55. Você pode já abrir essa caixa. Então, mano, a Aproveita, nesse caso eu me ferrei. É, usa meu cupom aí Mas foi por onde é que eu ponho Pá, não sei o que Galera, vocês vão fazer o seguinte aqui, meus queridos Vocês vão clicar na sua foto aqui vai aparecer aqui os várias formas de pagamento Criadores da Pay, Visa, Skins Se você clicar aqui no Skin, o que vai acontecer? Você vai ser direcionado para uma página Aqui você vai aparecer as suas Skins E aí você troca por carga lá para poder tirar outras Eu aconselho não fazer por Skins Porque você perde um pouquinho nisso, nessa brincadeira Então tem outros tipos aqui de pagamento para você E aqui embaixo vai ter o um código promocional O que, que você vai fazer? Galera, você vai simplesmente Inserir meu código aqui, ó, galera Phelps, eu não vou conseguir porque já foi usado Quer ver? Vai aparecer aqui, ó Coloca aqui Phelps, você vai ganhar 0.55 é, De USD, aqui em cima também dá pra você colocar Felps, que é o código profissional, na hora que você For é, depositar, você vai Ganhar o bônus, beleza, galera? Então utiliza meu código, que cara, olha Você só vai ganhar 5,5 já centavos Pra poder, vai brincar aqui, e se você ganhar Um item, por exemplo, de 40 dólares, você tem que depositar 1 um dólar pra poder retirar o item Então compensa, compensa pra caramba Mas se você usar, galera, já Aproveita e me marca lá é, que eu vou estar tá agradecendo, beleza? Felpão, beleza, e aí? Tá, que mais que tem para você fazer no um site? Tem o área de ouro aqui, as caixas que são vários tipos, tem o código para vocês começarem a participar de graça E tem os meus itens aqui, galera, o que, que eu posso fazer com esses itens? Posso dar o grande upgrade, você vê aqui no upgrade, que que o é upgrade, galera? Você simplesmente pode usar, é, você pode dar um upgrade, pegar um negócio de 100, e transformar em 200 dólares pra poder é, lucrar, né? Com porcentagens. Por exemplo, aqui tem 2, 5, 10 vezes mais. Que é a quantidade de vezes que vai valer a mais o seu item, por exemplo. Esses são meus itens. Vamos pegar é, uma Buzzkill de 10 dólares. Eu vou colocar aqui que eu quero o item 5 vezes mais caro que ela. Então vai ser um de 50 dólares, provavelmente. Aí eu pego, vamos supor, uma Asimovia. A porcentagem é quase 20%, né? Que é 5 vezes. E a gente tenta dar upgrade, beleza? Aí, será tá, que vai? Nossa, deu muito bom, velho. Mano, com 20% de chance eu consegui... Quinto, quintuplicar Eu não sei como é que fala Quintuplicar É Meu item Peguei um item de 50 doleta aqui E sabe o que eu vou fazer com isso? Então eu vou mandar pra minha conta depois e vou fazer um sorteio Só pra galera que usar é, O Felps aqui Não precisa nem depositar Se você usar meu cupomzinho lá Felps é, E vai ganhar 0.5 De, de, de dólar pra começar a participar, você vai participar do sorteio o sorteio é o seguinte, já bota editor, essa caqui que eu vou mandar pra minha conta, ela vai ser ela vai ser, a caqui vai ser sorteada pra quem usar, o que, que você vai fazer? Você vai chegar no comentário e vai mandar uma print que você usou meu cupom, beleza? Você vai mandar uma printzinha que você usou meu cupom, que você ganhou uns 55 centavos lá de doleta e pronto, tá participando, beleza? Então é só isso, vem nos comentários aqui e coloca a printzinha que você vai estar tá participando do sorteio somente pra esse vídeo dessa K de 52 dólares beleza? E tem vários outros tipos de upgrade aqui, sei lá, você pode pegar essa survival Life aqui que vale 100, 132 E você só quer ganhar o dobro, o que que é o dobro? Você só tem, você tem 50% de chance De ganhar né, vamos colocar essa flip Aqui ó, 50% de chance De ganhar, ela vale 281 doleta Vamos ver, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo E aqui aparentemente a gente Rodou galera, a gente perdeu Mas eu não vou desistir, eu vou tentar com outra arma aqui ó Mas, Aquela masterpiece lá que a gente ganhou Aquela masterpiece Duas vezes a Masterpiece, vamos ver o que dá pra gente pegar. A Bayonetta Knight, curta ela 48,23% de chance. E aqui deu bom pra nós, galera. Deu bom pra nós. Deu bom. Nossa, por muito pouco, velho. Ai, meu coração, velho. Pegamos, duplicamos. Aí, se você quiser continuar, né, tipo assim. Vamos supor, não tem só de 1, 1.5%, duas vezes, 5 vezes, 10 vezes. Não, você pode, tipo, de 3 vezes, tá ligado? Você coloca duas vezes, você quer o dobro. Aí você quer. Não 50, você quer 30% de chance de ganhar. Aí você vem aqui, ó, e procura os itens, cara. Tem mais itens caros aqui. Vamos colocar essa FN aqui. Ó. Aqui é 41, já vendo? É 40%. E vamos lá, vambora. Vamos para, para, para. Deu bom, meus amores. Deu bom, deu bom, deu bom. Então é isso, guys. Olha o quanto que eu já tô lucrando aqui. Eu perdi aquela lá, né? Aquela... aquela... Foi a faca, né? Faca, eu perdi. Mas, consegui pegar um item de 500 no aqui. Essa M9 lindíssima. E, cara, o upgrade tem vários tipos de porcentagem. Aí eu venho aqui, ó, meus amigos. Eu venho, né? clico na minha fotinha, o Napolitanos, e coloco as skins ativas e mando pra minha continha. Vamos mandar aqui coletar... A no... Não, não é essa K. Que K que é, velho? Essa aqui, ó. Vamos coletar a nossa K, galera. Vamos coletar a K. Vai ir pra Pastor né eu já vou botar ela na minha Steam, porque ela fica travada Né, sete dias, e eu já consigo mandar pra pessoa Mais rápido, beleza? Então esse aqui é o ok k drop, galera, daqui a pouco vai Chegar na minha Steam aqui uma oferta Vamos aguardar ansiosamente Né, pra chegar, chegou aqui, ó Galera, ó, aqui tá bugado, né, só chegou Uma K, na verdade, então Essa K aqui vai ser pra sorteio, meus amores é, vamos pegar ela aqui, ó, sorteiozinho Dela, então lembra de usar meu cupomzinho Aí, que vocês vão já estar tá participando Cupom Felps, beleza? Eu vou deixar ela guardadinha Aqui no inventário, é isso galera, esse foi o vídeo do Kidrop, espero que vocês tenham gostado Terminando de falar pra causa, eu acho que a gente devia parar De, tipo, responder esses caras Porque não compensa é, eles querem ficar fazendo graça Porque eles não têm Eles não têm argumentos Eles não têm Um currículo por trás Pra ter autoridade Pra falar alguma coisa E principalmente Num cara que Vendeu o jogo Pra poder ganhar dinheiro Então É esse foi o vídeo aqui Essa foi a minha opinião Sobre a causa Esses caras são Eu torço muito Pra eles se fuderem vamos, vamos Vamos seguir em frente Beleza? Lembrando que tá aí galera Lá no meu tweet fixado Também tá o link Se você quiser entrar por lá Entra aqui no site Usa meu cupom Testa as caixinhas Tem o free code Tem várias formas de depósito né, Se você quiser depositar Em skins também Tem o G. Grátis, né? centavos de doleta grátis pra você Poder começar a participar. Tem é, o Upgrade pra você tentar, ganhar. tem várias coisas Então vem aqui no Keydrop e aproveita e usa, beleza? Keydrop.com, então aproveita galera Que é muito top esse site aqui, e é isso, até o próximo Vídeo, espero que vocês tenham gostado, e é isso, é nóis é... Valeu!